agora com os nossos destaques da semana. A Força-Tarefa Montanha 11, composta principalmente por tropas da 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha, realizou um apronto operacional para verificação de sua capacidade de prontidão. A Força-Tarefa representa a síntese das capacidades da 4 Brigada e é organizada a partir de cinco princípios. Flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, elasticidade e sustentabilidade. A Equipe de robótica do Instituto Militar de Engenharia foi vice-campeã do torneio de futebol de robôs da RoboCup 22, a maior competição de robótica do mundo. O torneio ocorreu em Bangkok, na Tailândia. Na categoria em que o IME disputou, cada equipe tinha que desenvolver um time de seis robôs autônomos que jogassem futebol sem interferência humana. Na campanha, a equipe do Instituto superou times do Japão, do Canadá e do Brasil. Militares da 9ª Brigada de Infantaria Motorizada e da 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada realizaram, no campo de instrução de Jericinó o tiro de instrução básico do atirador de metralhadora Remax. O armamento é controlado remotamente pela estação do atirador no interior da viatura blindada Guarani. O equipamento dispõe ainda de câmera urna e termal e de um telêmetro laser que calcula a distância do alvo de 30 até 5 mil metros. A 15ª Brigada de Infantaria Motorizada realizou, no campo de instrução Marechal Hermes, em três barras, a Operação Gralha Azul. A atividade, que serviu como preparação para a certificação da força de prontidão da Brigada, incluiu desde revisões de técnicas de instruções básicas até o uso de tecnologia e envolveu, dentre outras ações, tiros de artilharia, instrução de técnicas de caçador, progressão com proteção blindada e tiros de metralhadora Remax. Foi realizada em Manaus mais uma edição do programa Conheça o Seu Exército, atividade promovida pela força que mostra um pouco do trabalho dos militares ao público civil. Na capital amazonense, 23 universitários, jornalistas e youtubers visitaram diversas organizações militares do Comando Militar da Amazônia, como o Centro de Embarcações, o Centro de Instrução de Guerra na Selva, o 1 Batalhão de Infantaria de Selva Aeromóvel, o 4 Batalhão de Aviação do Exército entre outros. Foi realizada em Brasília a 13ª edição da reunião de adjuntos de comando do Alto Comando do Exército, a RACAS. O encontro teve o objetivo de debater os rumos da carreira dos sargentos e da própria função de adjunto de comando. A abertura contou com uma palestra do comandante do Exército, general Freire Gomes. O comandante do Exército, general Freire Gomes, realizou sua primeira visita oficial ao Comando Militar do Leste e ao Departamento de Educação e Cultura do Exército. As visitas oficiais fazem parte de uma agenda estabelecida pelo Comandante do Exército para verificar a situação e as peculiaridades dos Comandos Militares de Área e dos órgãos da Força. A atividade foi acompanhada pelo Comandante Militar do Leste, General Novaes, e pelo Chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército, General Lância. Foi realizada em Recife a primeira reunião dos agentes de comunicação estratégica do Comando Militar do Nordeste. O evento marcou a primeira oportunidade em que os assessores de relações institucionais, assessores parlamentares e oficiais de comunicação social dos oito estados, sob a responsabilidade daquele comando militar de área, discutiram o alinhamento, a integração e a sincronização de ações de comunicação estratégica. A reunião foi presidida pelo comandante militar do Nordeste, General Richard. No dia 18 de julho, foi comemorado, pela primeira vez em todo o Exército Brasileiro, o Dia do Veterano, data que homenageia os que não pertencem mais ao serviço ativo do Exército, mas que ainda tem, em suas veias, o Sangue Verde Oliva. O dia 18 de julho foi escolhido por assinalar a data do retorno dos militares do primeiro escalão da Força Expedicionária Brasileira da campanha na Itália em 1945, na Segunda Guerra Mundial. Veterano do Exército Brasileiro, orgulhe-se de si mesmo, pois você é um orgulho para o seu país. Esses foram os destaques da semana. Confira também o podcast Braço Forte e conheça um pouco mais sobre a indústria de material bélico do Brasil. Quer saber mais? Inscreva-se no canal e acompanhe nossas plataformas digitais.